o programa Empresários em Destaque, desta terça-feira, vai falar sobre assessoria de comunicação. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto, a jornalista a empresária, Regiane Guimarães, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Regiane, seja muito bem-vinda ao programa Empresários em Destaque, é uma grande alegria uma imensa honra. Obrigado. Obrigada, junto pelo convite. Eu aqui me sinto honrada de estar aqui com você, participando do Empresários em Destaque. Que legal, fico muito, muito, muito feliz. E falando sobre é, assessoria de comunicação, Regiane, eu gostaria que você começasse é, abrindo essa nossa conversa, fazendo uma fala no sentido de explicar né, o conceito do trabalho, como ele é realizado, quem no mercado necessita dele, enfim, dá todas as características do trabalho que você realiza. Bom, Junque, a assessoria de comunicação ela é um guarda-chuva, na verdade, o meu trabalho é assessoria de imprensa. O que é assessoria de imprensa? A assessoria de imprensa ela é o, o, faz o papel ali intermediário entre o, o cliente e a mídia. Né? A mídia que está lá, que a, a, as redações, os jornais impressos, os portais. Então, esse é o nosso trabalho, é de, de jornalista para jornalista. Então, essa é a assessoria de imprensa. E é interessante essa relação, né? Quando existe um outro jornalista falando com um, um profissional que está trabalhando na mídia, o diálogo é sempre muito mais fácil porque estamos falando do mesmo aquário, né? Sim, certamente. A gente estava conversando antes, né? Então a gente está ali no, no, no, no mesmo é, ambiente. No mesmo ambiente. E nós, como assessores de imprensa, nós temos, pelo menos no mínimo, a obrigação de saber e quem está lá na redação, que são as pessoas para quem a gente manda os releases, as sugestões de pautas, eles estão trabalhando, eles precisam de boas pautas, para você poder emplacar, você tem que ter uma boa ideia do seu cliente, da sua marca, porque nós trabalhamos a marca, a imagem a reputação do cliente, do, para ser veiculado de forma, da, na mídia espontânea, E mas quem está lá do outro lado, ele precisa receber um material bom, sabe, um material com qualidade, com pesquisa, com dados, e esse é o, o trabalho do, do assessor de imprensa. Eu faço parte de um grupo que nós chamamos de assessoria de imprensa Freedom. Então, nós trabalhamos de uma forma que assim, é, é, é bem gostosa, eu digo assim, bem gostosa, por quê? Nós falamos com clientes, nós conversamos com ele, nós fazemos um briefing, com, é, para poder saber a história desse cliente, para poder interligar, para a gente poder ter, ter, ter, ter elos, para que eu possa ver na marca dele, na marca do cliente, na marca da, do, do meu assessorado, o que, que eu posso trabalhar na mídia, o que, que é de interesse público, todo mundo tem alguma coisa de interesse público, será que todo mundo vai, todo mundo precisa de um assessor de imprensa, às vezes, que Uh, antigamente, pelo menos, achavam que só os artistas poderiam ter assessoria de imprensa, só o, o, as grandes empresas, os hospitais, para um gerenciamento de crise, alguma coisa assim. Mas não, qualquer pessoa pode ter uma assessoria de imprensa. Se você tem uma marca, você tem um, um produto, você pode chamar um assessor. Como é que a gente pode trabalhar? Né? Sim. E, e assessoria de imprensa é diferente do marketing, por exemplo. Tem gente que diz assim, ah, você vai cuidar das minhas redes sociais? Não, a gente não cuida de redes sociais. Né? O nosso trabalho é muito mais aprofundado. Lógico que tem o, o social media, que é a pessoa que cuida das redes sociais especificamente, e é um trabalho diferenciado, com certeza. É, eu acho interessante, até vou pedir para você aprofundar um conceito que você traz aqui nessa conversa, que é a questão do, do, do conceito, do aspecto público e do aspecto privado. Né? É, como é que você trabalha isso com o seu cliente para determinar o que é o conceito público, para que esse conceito público gere uma boa história e implaque na mídia? Bem, eu posso te dar um exemplo. Claro. Tá? Um, uma cliente que eu tenho, ela, ela trabalha com, com, com síndicos, com condomínios, e a gente implacou uma matéria na, na Band, por exemplo, né? uma, na, no, no horário nobre da Band, que é onde a gente mais procura, onde mais as pessoas, os nossos clientes têm retorno. Como a gente pensa, o que, que a gente pensou? Vamos falar sobre os lixos no, no condomínio. Isso traz muito valor. O que, que eu fiz? Eu, como assessora de imprensa, faço uma pesquisa, eu vejo que, quais são as possibilidades, eu fui verifiquei, verifiquei no meu condomínio, nos condomínios do, da, do, do meu entorno, e para você ver, isso é, é um serviço de saúde pública sim isso, isso traz uma boa informação para quem para você que mora num condomínio. O que está sendo feito com aquele lixo que acumulou, que gerou quatro vezes mais volume depois da pandemia por conta dos aplicativos? Você recebe hoje em dia, você que mora no condomínio sabe, recebe no, o, o, no, principalmente no final de semana. Se você observar, eu não sei aqui em Santa Bárbara, mas pelo menos lá em Campinas, o volume das lixeiras são enormes e isso é saúde pública, isso sim é uma matéria interessante, e é a matéria o quê Emplacou, porque eu estou levando informação, meu trabalho é levar informação, eu sou uma intermediária do que o meu cliente tem para oferecer, do que, do que o serviço, porque ele tem valor, o meu cliente ele tem valor, a, a informação dele ela precisa ter valor e ela, é, ela tem um, um valor maior ainda quando ela passa pelo crivo de uma redação, o que, que é passar pelo crivo de uma redação? Eu mando a sugestão de pauta para o pro produtor. O produtor apresenta para os editores. Os editores nossa, isso aqui a gente não falou sobre isso. Vamos lá, vamos falar. Aí Qual é o meu trabalho? Ela entra em contato comigo. Eu, como assessora de imprensa Freedom, eu vou, faço toda uma produção juntamente com ela. Nós não simplesmente mandamos releases e esquecemos. A gente vai lá, fazer a produção. Rê, hey, você pode... Me liga lá, a produtora, você pode encontrar uma fonte? Posso, vou atrás. Quando a, a, a imprensa chega para cobrir, é só para colocar a cereja do bolo. Sim. Entendeu? Porque a gente faz esse trabalho e, e é maravilhoso essa construção. É, nós, somos, nós trabalhamos dentro de uma redação, só que fora. Sim. Entendeu? A gente faz aquele mesmo trabalho que está lá na redação de produção, de, de, de mandar... É, você pode perguntar tal coisa para a fonte? Posso? Pergunto. Você quer é gravado? Você quer é escrito? Vou lá, porque a gente acaba criando uma relação de confiança. A próxima vez que eu for mandar uma pauta, eu já vou ter uma relação de confiança. E pode ser uma pauta do, do, de, de um, dois, três clientes. Porque é isso que, que a redação também precisa lá. Ela precisa saber que ela tem alguém na ponta de confiança. O trabalho da redação. Ele, ele é muito... É, tem, tem muito volume. Tem um amigo meu, lá do g que ele disse hey, a gente recebe média de 300 e-mails é, por dia. Ou seja, como é que essa redação vai filtrar todos esses 300 e-mails? E a, a gente, nós, assessores de imprensa, Freedom, nós temos um trabalho todo é, pensado no... a gente faz uma netnografia a gente verifica... No jornal, abre o, o, o, o jornal, por exemplo, Cidade On, eu vejo lá quem está escrevendo para tal coluna, onde que o meu cliente poderia entrar nessa coluna, qual é a informação que ele tem para a coluna de cidades, para a página de cidades, para economia, entendeu? Então é assim, sempre alinhado com o cliente, sempre. Agora, quero que você aproveite essa oportunidade também de vida com a gente aqui, como você, Rejane, é... qual é o processo que você utiliza para encontrar a boa história no seu cliente? Oh, uma boa história, ela vem sempre por uma, uma razão muito boa, certo? Como hoje, por exemplo, eu vou sair daqui, a gente vai fazer uma gravação com a TV Record, assim que a gente estiver saindo daqui. É sobre outra pauta também, sobre lixo eletrônico. A gente vai contar uma história... Né, o, nós propomos para uma escola para fazer um projeto sobre como ele, eles iam, iam pegar o lixo eletrônico como a gente ia envolver essa escola uma escola pública lá no campo grande como que a gente ia envolver essa escola num projeto para receber o, o lixo e trabalhar com as crianças dos três ciclos com os alunos dos três ciclos o que a gente fez a gente pensou numa gincana Todos levaram o lixo que tinha em casa, então você precisa ver a quantidade de lixo que, que seria descartado de forma inadequada. Né? Então as baterias, por exemplo, se for descartado de forma inadequada, vai para pro, pro, os rios. Né? Então a gente consome, a gente vai consumir aquela água. Então isso é, é, uma, é uma pauta boa, todo mundo quer contar essa história. Então você vai, eu, eu mandei para você ter uma ideia eu mandei a sugestão de pauta à tarde, à noite, estava fechando. Porque é uma história que precisa ser contada. E outra coisa, as crianças lá, os alunos, eles criaram um projeto. Eles vão apresentar um ferrorama do, do, de, do, do lixo, das baterias. Fizeram to, todo o projeto juntamente com os professores. E é tão legal que eles vão agora, vão... inscrever o projeto numa feira, numa feira de ciências. E eles ficaram empolgadíssimos. Então, é através de um trabalho de, de assessoria de imprensa, você pode mudar a vida das pessoas. Talvez aquelas crianças que que achavam que não seriam capazes de fazer um projeto, estão tá aí, fizeram, estão felizes da vida, vão aparecer na TV. Então, isso é que traz o valor, tanto para aquela escola, para aquele enganjamento todinho. E eu fico super feliz Sim. por estar fazendo parte também, por ter tido essa ideia sabe ter feito e, e, e é um eu digo assim, é um filho que vai nascer hoje sim entendeu Regiane, no fundo é assim é ter um olhar atento e uma sensibilidade né para o mundo sim certamente nós jornalistas nós que já nascemos com isso né de você ter essa sensibilidade de você ficar atento ao que está acontecendo ao teu redor fazer um, uma ronda de pauta todo dia sempre estar tá linkado com as coisas que estão acontecendo no mundo eleições, a gente tem que saber a hora certa de mandar, né? o meu cliente está ligado não está ligado a eleição. Sustentabilidade, que é uma outra área que eu gosto muito também, que uh, uh, tenho também clientes na área de sustentabilidade, e o empreendedorismo, empreendedorismo feminino também, que eu me identifico muito, são os dois nichos que eu gosto de trabalhar, porque eu também sou empreendedora eu também sou mãe, eu também sou esposa, sou dona de casa, sou empreendedora, então a gente se entende. Isso é, é, é muito gostoso, isso traz um valor o trabalho do assessor. Com certeza. Eu quero conversar um pouquinho com você agora sobre a questão é, é, da relação do cliente e do mercado propriamente dito. Né? É, como é que você pensa... Uh, o conceito, o trabalho, o projeto de assessoria de imprensa, quando você pensa nessa necessidade de inserir o seu cliente dentro do mercado? Eu penso sempre com muita responsabilidade. Sabe, ontem mesmo eu tive uma uma reunião com um, um prospect que veio comigo para fazer uma, uma assessoria para... E ele me perguntou, olha, nós, temos, nós estamos com um projeto assim de sustentabilidade e eu queria lançar na mídia. Aí eu, disse, aí eu perguntei dele, mas qual é o, o... eu gostaria de ter uma boa mídia. Aí eu perguntei, e o, o, o site de vocês, como é que está a construção de vocês, a sede? Ele disse, não, nós ainda não temos. Aí eu disse, olha, eu não vou levar uma pauta dessa para uma redação, eu não levo, então a questão Junk, não é o dinheiro, não é quanto a pessoa vai me pagar para eu emplacar uma pauta, eu não vou fazer isso, entendeu? Nós temos que ser muito éticos, tanto eu tenho que ser ética com o meu cliente, tenho que chegar e falar com clareza com ele, como eu tenho que ser muito ética com a redação que está me atendendo, como eu te falei, essa essa relação a gente tem que manter, então eu tenho que saber o que, que eu vou colocar do meu cliente na mídia, e tem que ser muito verdade, porque o princípio do jornalismo é a verdade. Sim, sim, sim, sim. Bom, nós estamos conversando aqui com a Regiane Guimarães sobre assessoria de imprensa e comunicação, nós vamos agora para um rápido intervalo, na sequência a gente volta, um minutinho só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque.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 Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Supermercado Balan. Tudo em gêneros alimentícios, higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Supermercado Balan. Aqui você enche o carrinho sem esvaziar o bolso. E atenção, de terça a quinta tem um Hortifruti do Balan Supermercados. Peça pelo WhatsApp 997624724. Balan Supermercado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 Agora, 19-3457-5412, WhatsApp, 19 997 5488 Conectando você ao mundo, techbustelecom.com.br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 Mosna, underline, estacionamento. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, desta terça-feira, falando sobre assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando esse assunto, a jornalista e empresária Regiane Guimarães. Regiane, eu quero aproveitar o início desse segundo bloco e colocar uma questão aqui que gostaria muito de você compartilhar, se é que no primeiro bloco você falou da relação do mercado e cliente. Mas eu sei que você também vive uma experiência de desenvolver trabalhos de comunicação, de assessoria de imprensa para projetos sociais. Como é essa experiência? É diferente? É diferente porque quando a gente faz um, um, um trabalho social, é, é o, a, a parte que, que, que você que você se sente retribuído é saber poxa eu tô no caminho certo eu fiz a profissão certa escolhi a profissão certa quando eu coloco alguém na mídia de, de forma espontânea alguém que não vai não vai me pagar nada não tem nem como me pagar nada isso daí não tem preço sabe e eu faço eu faço na, lá na minha igreja sim também faço para uma advogada que trabalha com projetos sociais e isso é muito importante para ser divulgado e, sabe então isso, isso para mim tem um, um valor inestimável e eu sempre gostei e, e vou continuar fazendo também dando a minha contribuição uh, como jornalista como assessora de imprensa para muitos muitas muitos projetos que precisam ser mostrados na mídia, para a sociedade. Eu vou pedir para você fazer um comentário em cima de um conceito que eu tenho para a minha própria vida, para ver se você encontra sentido nele. Eu acredito no seguinte, que o sentido da existência é colocar a nossa individualidade a serviço da coletividade. Quando eu pergunto para a fazer o trabalho de assessoria de imprensa, de comunicação para as, a, a, as ações sociais, ou seja, para as sociais, como a sua igreja, por exemplo, nesse momento você encontra o seu sentido de vida? Sim, eu estou inserida Eu estou inserida no, no, no meio O trabalho de, Do voluntariado O que inclusive Eu gostaria até de falar que está escasso sim Está né? escasso até porque as pessoas Também estão procurando seu, Seus próprios é, Empregos, sua própria remuneração Mas ele Ele faz com que Aquela, aquela empresa ou aquela pessoa Que você está dando assessoria naquele momento Ela cresça ela, ela possa crescer e o trabalho dela possa ser mostrado, como eu te falei anteriormente, e possa ser levado para a sociedade em geral ver também, porque tem muitas muitas empresas que fazem trabalhos lindíssimos, belíssimos e não são mostrados. E as pessoas precisam ver, elas precisam saber o que é está que acontecendo. Não só ficar dependendo o tempo todo do, do, do governo, Sim. mas não quero entrar nesse mérito, é claro, Sim. Mas, saber que quem está do teu lado também pode te ajudar. Quem, o, o, o empresário, todo mundo pode fazer alguma coisa por alguém. Claro. Sabe, não precisa, você não precisa ter ter dinheiro para dar um abraço em alguém, para sentar ali, para ouvir o, o, uma pessoinha, um, um idoso, pelo qual eu tenho muito respeito pelos idosos. Sabe, você ouvir uma criança, como por exemplo, levei uma, uma pessoa, uma, uma psicóloga no, no banho de mulher para falar sobre o Maio Laranja. tá? Não, não, não, não tive nenhum retorno financeiro. Mas o, o, o, o que as pessoas ficaram sabendo, a partir do momento que ela foi, que ela esteve lá no programa, tem uma repercussão enorme. E isso é gostoso, sabe? Isso não tem isso não tem preço, né, Junco? Você sabe disso. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu queria aproveitar a sua presença aqui, Regiane, e falar um pouquinho sobre o conceito multiplataforma, né? É que hoje a gente sabe que se produz em um mas se distribui o conteúdo em vários. Quando você pensa nesse conceito muito plataforma para o seu cliente ou mesmo para o seu parceiro parceiro que eu estou dizendo aqui, inclusive os seus trabalhos voluntários, como é que você pensa nele, Regiane? Bom, nós fazemos assim. Nós criamos um release principal, pensamos uma ideia para aquela semana, juntamente com o cliente, sempre junto com o cliente, com a aprovação do cliente, fazemos as entrevistas, preparamos tudo. E de lá eu vou.. Nós é, temos que ficar atentos, porque um release para uma TV ele é feito de uma forma, para a rádio de outra forma, para os portais e para as multiplataformas é. como você colocou. Então não, não, eu não posso mandar o mesmo release que eu mando para você, para a rádio, eu não, não é o mesmo que eu vou, que eu vou mandar para a TV, por exemplo. Entendeu? Então cada mídia, ela tem que ser avaliada direitinho para você poder mandar e, e emplacar sua matéria lá. Porque o, o, o jornalista que tá lá, ele vai olhar e diz, nossa, cadê as informações que eu preciso? Cadê a fonte? Aí ele vai olhar, se você não tem, se você não tá apresentando para ele, ele tem mais 20 aqui do lado dele, que ele vai pegar. Entendeu? Então por isso que quando a gente manda, a gente já manda completo... Já pensa, nós pensamos com quem, como quem está na redação. Sim. É, aliás, eu acho que você levanta uma questão muito interessante aqui, né? A questão da necessidade do assessor de imprensa. Alguém que vai realmente organizar todas as informações e já passar essa bola redondinha para quem vai publicar. É isso? Exatamente. Redonda. Aí se a pessoa, a gente coloca lá, se a pessoa quiser, ah, não, mas eu quero falar com, com, com a fonte. Tá bom, vamos ver, a gente vai, a gente marca ali o... Pro para o cliente, olha, você quer falar que horas, vamos acertar tudo para poder dar a melhor informação, informação apurada, com qualidade, com, com pesquisa, com a fonte Notório Saber sendo a, a, o principal entrevistado, e o nosso cliente vai estar tá lá, dando, fechando a matéria, mostrando, só para você ter uma ideia, a matéria lá do, do lixo no condomínio, ela deu 2 minutos e 46 segundos no horário nobre da Band deve mais ou menos uns 24 mil reais. Entendeu? Uma matéria. Então, para o cliente, isso tem um valor enorme, porque ele vai poder pegar, ele vai replicar nas redes sociais dele. De repente, alguém vai perguntar: Poxa, você estava tá, você na, na Band? Você estava na Record? Olha, que legal. Todo mundo quer aparecer na TV, né? Sim. No fundo, no fundo, todo mundo quer aparecer. E quando você aparece ali fechando uma matéria dando o, o, o, o teu melhor, resolvendo aquele problema, porque quando nós pensamos em uma matéria, a gente tem, pensa começo, meio e fim. Sim. Né? A gente apresenta um problema e tem que apresentar uma solução. Sim. Né? Que nem a, a crítica. A crítica é muito fácil você criticar, mas critique e apresente uma solução. Levante o problema, mas apresente. E o cliente ele entra justamente aí para resolver essa dor, para apresentar essa, essa, essa solução. Pra, pra, tanto para o jornalista e, principalmente, para o público. Sim. Regina, deixa eu aproveitar e discutir uma questão ainda, que ainda tem um tempo. É, você trabalha a né, questão da construção e o conceito das marcas, né, e já fez isso muitas vezes para vários clientes. No seu entendimento, como assessora de imprensa, como é feito este processo, né? Do início até a marca ser reconhecida publicamente por aquilo que ela faz? Ó, oh, você, tem, você tem um copo. Você tem um copo e você pensa, ah, o que, que eu vou fazer com esse copo aqui? Ele não tem uma marca. Ah, mas eu vou montar um, um açaí. Aí você pensa. Aí você vai, a marca física mesmo. Aí você tem a marca aqui do, do teu... Do teu, o açaí do... Do junque. Do junk, né? O açaí do junque. Aí eu vou trabalhar, aí o junque, ah, eu já estou precisando aqui para colocar no mercado o meu, o meu copinho de açaí. Como é que a gente pode fazer? A gente vai sentar, vai fazer um briefing, vai... Ah, junque, de onde que vem o teu açaí? Qual é a qualidade que ele tem? A gente pode fazer uma matéria sobre isso. Né? Quais são as, as, as vitaminas... Que um, que um açaí tem. Quem é que vai ser a minha fonte? Vai ser o Junque, no final das contas. Ele vai fechar e a marca dele vai, vai aparecer. Aí vai, aparecer, vai começar a aparecer numa mídia pequena, dependendo do, do, do. Qual é a mídia que você quer atingir? Você quer atingir o seu entorno? Você quer atingir o Estado? Você quer ir, ir para o Brasil? A gente tudo a, a gente conversa. Porque é, onde que você vai aparecer com o, o açaí do Junque? Vai sair do Junque ele pode virar uma, uma franquia, certo? Ele pode estar no pequenas empresas e grande negócio. Depende muito do insight que o meu cliente tem e do, e do do da maneira como a gente vai pensar essa essa ação sempre com com de jornalista para jornalista sempre levando a melhor informação sempre pensando no cara que está na redação e na e no que você vai entregar para o público. Maravilha. Bom, Regiane é ter tido essa possibilidade de conversar com você, enfim, sobre o seu trabalho, sobre a sua profissão, foi uma grande alegria, uma imensa honra. Eu queria muito que você aproveitasse agora esses momentos finais para fazer aqui as suas considerações finais. E mais uma vez, quero te agradecer pela presença e pela partilha. Obrigado. Viu? Imagina, Junco, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu sei que você tem uma grande audiência. Então eu gostaria de agradecer, agradecer o teu público aí, quem quiser, eu não sei se posso tá dar um contato, quem quiser entrar em contato, o meu telefone é 19 98301 8313. Tá? E o nome da, da minha empresa é rgcomunica.assessoria no Instagram. Quem quiser dar, fazer um contato, dar uma olhadinha lá. Eu não tenho muita coisa, sinceramente, porque eu ainda sou daquele tempo que eu não sou muito de postar. Sim. Eu posto muita coisa sobre os meus clientes, faço hoje no, no, no, no dia a dia. E o que eu gosto mesmo, eu gosto de conversar, eu gosto de estar assim, no, no, no dia a dia com o cliente, me mostrar é, o, o, os trabalhos que eu já fiz, quando a gente apresenta, a gente vai fazer a apresentação, a gente mostra todo o trabalho, todo, toda a mensuração para o cliente. Chega, eu, não, eu não comentei isso com você, mas ao final de, de dois, três meses, conforme o, o, o contrato, a gente apresenta a mensuração de resultados para o cliente. Quantas mídias ele saiu, saiu na rádio, saiu na TV, saiu no portal. A gente faz esse clipe, mostra para ele quanto em resultado de mídia ele deu. Para Contratando um assessor de imprensa, quanto que ele teve em resultado de mídia em valores. E o, fora o, o valor que isso vai agregar à marca dele de tá, estar de tá na imprensa. Uma imprensa que é crivada, Sim. que está cheia de coisa para fazer, mas ela escolheu colocar a tua marca ali para rodar de forma na, na mídia espontânea. Que legal, que legal. Regina, mais uma vez, muitíssimo agradecido, saúde, paz, Deus abençoe sempre e as portas estão sempre abertas, viu? Obrigadão. Muito obrigada. Você acabou de assistir aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.